Como é que é malta do aço? Hoje vamos aqui falar de turbaças. Bem, se vocês acompanharam o processo do turbo, olha aqui, que fizemos na DFC Turbo, está aqui o turbo original, atenção, este é o turbo original do Punto GT, que foi completamente hibridado, alargado, superado, gerado, como vocês querem dizer, gerado, lá na DFC, e está aqui prontinho a montar, um processo. o processo foi todo documentado, eu tenho vídeo no canal, e o turbo está espetacular! Isto é uma excelente opção para quem quer manter o turbo original nos coletores originais, ou adaptar outros, mas isto é chegar e montar no, no coletor original, turbozinho original, não tem problemas nenhum, fica mais reforçado, aguenta mais pressão e como levou isto de maiores dimensões vai dar mais sarda mesmo com o material original ou com aquele pack básico que a malta mete. Mas quando eu lancei esse vídeo muitos de vocês comentaram mas Tu vais querer dar mais jarda, esse turbo vai ficar muito bacana, baixas, médias e ali, início de, das altas, mas quando quiseres mesmo fazer rotação, ele lá em cima poderá não ter eficiência, certo? Vocês? Vocês, é que vocês sabem mais que eu, certíssimo. Poderá ser um turbo para fazer muitos cavalos, atenção, não será a melhor opção. Contudo, este vai ser o turbo que vamos usar para mostrar o que é que ele faz com o motor como está, para a malta, se quiser usar esse turbo no seu punto .gt, saber que efetivamente a coisa funciona e a coisa sopra. Para voos de mais potência, logicamente, este é pequeno. E eu tinha aqui, como eu vos tinha dito, esta opção, que foi o turbo que usámos no nosso antigo punto .gt, no punto .gt, Uh, cinzento que depois foi sorteado que era o TD-04 nós usámos este turbo uh, o carro andou a fazer um 6, um 5, um 6, um 4 houve uma altura que a torneira até se estragou e o carro fazia um 7, um 8 e o turbo, curiosamente, nunca deu stress nenhum mesmo a fazer pressões às quais eu não recomendo para este tipo de turbos sem fazer o que fizemos neste, ok? eu recomendo sempre à malta sim senhora, pode comprar estes turbos assim mais baratos mas se quiserem pô-los lá em cima, mesmo uma pressão máxima, pá, passem numa casa turbos, eu recomendo a DFC. Eles não se importam de receber turbos destes mais low cost e depois fazerem o trabalho de pôrem uh, os turbos de, com melhor qualidade. Uh, por isso podem falar com eles. Estes turbos são muito fixe, se a gente andar ali naquela pressão que eles recomendam. Se começarmos a pôr a pressão lá em cima, um 5, um 7, um 8, eles, uh, às vezes queixam-se. Mas, por acaso... Este turbo, este não, um igual, eu tive no meu outro .gt e ele nunca se queixou, ok? sempre 5 estrelas. Eu tinha como opção para quando este ficar cansado ou não dar mais potência daquela que a gente quer, eu tinha como opção usar este turbo. Tem aqui um grande contra, que a Falange não é uma T25 e tem que ser cortado, tem que ser adaptado tal e qual como foi feito no meu outro .GT, não, foi, não é nu, nenhuma novidade, foi feito no outro, mas dá algum trabalho e não é assim já tão fácil, já dá mais trabalhinho. Agora, a Max Speeding Rods viu que temos o projeto .GT e disse, pá e se a gente enviasse o nosso novo GT28, isto é o GT2871 Uh, eu vou só desviar para aqui para vos mostrar. Eles têm este turbo no vinho Até tem aqui a compressora. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui toda dourada. Ok? Isto é, isto é pesadão. Pá, pelas dimensões vocês já estão a ver que o TD-04 ao pé deste já é um pouco menino. E este sim já tem a falange T25 independentemente disto depois para montar o ponto GT ter que ser rodado. E ver se cabe em termos de espaço. Mas este é um turbo que já deve superar. Em termos de preço. Este aqui custa 228 libras. E o TD04 custa 112. Lembrando, vocês ainda podem usar o código de desconto para estes turbos. Este é mais barato. Mas não é tanto chegar e montar. Nenhum deles é chegar e montar e já está. Tem que se adaptar os downpipes, ringa de escape, etc. Mas este aqui ainda vai dar mais trabalho. Tem que cortar a falange. Este já sendo um T25. A falange T25. Já é, pá, pelo menos mais fácil, é de certeza. E, então, ó, é granjola, se vocês compararem aqui os dois, ainda é uma, uma diferença notória, notória. Agora, digam-me aí nos comentários, eu quero saber. Uh, primeiro, a gente vai usar este turbo, isso é ponto acento, vamos usar este, vamos ver o que é que ele faz, o que é que ele, ele dá. Quando, se, quando e se a gente fizer mais potência do que o que está planeado para início, quando ele começar a perder, quando este começar a perder eficiência. Qual era a vossa opção de turbos? Querem que eu use o TD-04 ou gostavam que eu usasse o TD-04 na mesma e explorá-lo mais? Ou já usaste esse? Manda, manda para o lado e usamos um maior e diferente e vemos o que é que ele faz. ok? Malta, mostro-vos aqui três opções de turbo. para Esta especificamente para a malta dos pontos .gts. Esta aqui. Para. Pá, este, por exemplo, este Turbo senta no, no Subaru, este há muita malta que mete em cups e em ondas, estas são opções mais vá lá, universais, esta específica para .gt. Não se esqueçam, esta vai ser usada e vai ser comprovada. Depois vamos usar uma destas opções para pôr lá em cima. De qualquer forma, se chegarmos a esses patamares de potência, que eu não sei, pá, a gente está a fazer as coisas, não sabe como é que elas vão finalizar, mas se ele fizer potência muito lá em cima a gente ainda se calhar passa pela DFC e fazemos uma coisa ainda melhor neste turbo o que é que me dizem? Bem, eu vou deixar na descrição o link da DFC Turbos para se vocês quiserem fazer a reconstrução do vosso IHI vou deixar também os links destes dois turbos para vocês verem preços, mais especificações e pá, estudar se é uma opção válida para o vosso projeto vou deixar ainda o código de desconto se vocês quiserem usar tem o código de desconto para a Max Spinning Roads. Para a DFC Turbos. É só vocês irem lá e dizerem que vão daqui. E não é preciso cupão. Ele faz-vos uma atenção daquelas boas. Ok, malta? Fiquem bem. Um grande abraço. Espero que tenham curtido aqui deste... Eu gosto bem de mostrar turbos. Eu gosto bem de turbos. Uh, espero que tenham curtido aqui destas turbaças. Epá, eu gosto da brava. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande...